Deixo o melhor que eu puder, meu ouro é o tanto de amor que eu plantei. E espero num futuro breve qualquer pegar de volta as riquezas que eu mesmo guardei. De volta as riquezas Que eu mesmo guardei Bem mais que o tempo lento, nós perdemos Os momentos perfeitos, os casais Eternos, casamentos de terno Essa vida na cidade é o um inferno Eu detesto ser humano moderno, pego a folha Do caderno, minha caneta é letal Afasta as folhas do mal, é o frio do Inverno, invadindo o espaço Aliviando o cansaço, eu ando meio loucaço Dessa vez eu me interno, essa camisa De força rasgada, já não serve Pra nada, não me tiro o foco da caminhada Esqueço o endereço de Casa, eu vou sair pro rolê, e se vocês não me vê nas paradas É que eu tô interiorizado, montando meu mundo Concentrado em cada pedaço que eu junto E esse tom eu vou esquecer, mais inimigos eu vindo No domingo, no bingo, sorrindo eu vou chegar Tirando, vocês tão me tirando Perderam a noção do que é o perigo Eu tô fechado comigo, já bolei o meu plano Tô salvando meus manos do dilúvio de fogo E vocês só querem jogo, é a deixa Sem queixa, vai ficando pra trás eu sei que merecemos muito mais no esquema do sistema Inteligência tanto faz, tendência não é essência, é aparência fugaz Ao mundo eu deixo o melhor que eu puder Meu ouro é o tanto de amor que eu plantei e espero num futuro breve qualquer pegar de voltas e que. Quer pegar de volta as riquezas que eu mesmo guardei